Fala, família Bioexplica! Tudo bem com vocês? Professor Xavier aqui em mais uma videoaula no canal Bioexplica de matemática aplicada em Física. O que vamos ver nesse vídeo Vamos falar de Sistema Internacional de Medidas, ou seja, as unidades de medida padrão e, principalmente, as conversões entre as unidades. Beleza? Tranquilo? Lembre-se, se você quiser conferir mais conteúdo de matemática de outros assuntos, é só você conhecer o meu canal,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 Bom, então é o seguinte, em Física você vai se deparar com diversas grandezas e as suas unidades de medida, tá certo? A gente separou aqui para vocês alguns exemplos tá, de grandezas, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, capacidade, temperatura, área, volume, velocidade e aceleração. São grandezas diversas, né? Algumas você vai ver mais, outras você vai ver menos, né? Comprimento, massa e tempo a gente vê muito também em matemática, né? Unidade de comprimento é o um metro, unidade de massa, grama, unidade de tempo, segundo. Corrente elétrica, unidade é o um ampere, capacidade é o um litro. Temperatura, a gente trabalha, né, você em física vai trabalhar com três tipos de temperatura, três unidades. Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que existe inclusive uma relação entre elas que você vai ver isso com mais detalhes em física. Área, volume, velocidade e aceleração, na verdade, são grandezas, que são composições das grandezas que eu escrevi inicialmente. A área é o metro vezes metro, ou seja, é a composição do comprimento. Volume também é a composição do comprimento, metro vezes metro vezes metro, vai dar um metro cúbico. Velocidade é a composição do comprimento com o tempo. Né? Esse comprimento em física, na verdade, é estudado como distância, né? metro por segundo. E a aceleração, é o metro por segundo ao quadrado. Então, enfim, você vai precisar dessas unidades, você vai precisar de muitas grandezas, vai estudar muitas delas, mas o principal está aqui, ó, na conversão. É aí que os alunos têm problema, é aí que os alunos se enrolam. Primeiro, o que você tem que entender é o padrão dos prefixos no sistema internacional de unidades. Que prefixos são esses? Sempre a gente vai trabalhar com esses prefixos nessa ordem, tá? Giga, Mega, Quilo hecto deca quem está aqui no meio é a unidade padrão, é o metro. Eu peguei aqui como exemplo a unidade de comprimento, grandeza, comprimento Desse, centi, mili micro nano. Até dá para aumentar mais isso, né? dá para continuar para lá e dá para continuar para cá. Mas a gente vai ficar com esse padrão que já tá bom demais. Beleza, pensando no metro, né? Cada Cada unidade, né, ou subunidade, que seria um submúltiplo, e aqui seria um múltiplo. Lembrando que o sistema de numeração é sempre decimal. Então, se você pegar um metro e quebrar em 10 partes, você vai obter 10 decímetros. Pega um metro, quebra em 100 partes, você vai obter... 100 centímetros, e assim sucessivamente, tanto para baixo quanto para cima. Se você pegar 10 metros, você vai formar um deca, um decâmetro. Se você pegar 100 metros, você vai formar um hecto, um hectômetro ou hectômetro. Se você pegar mil metros, você vai formar um quilômetro, que é o quilômetro. Sempre nessa lógica. Os alunos sempre se preocupam muito né, em guardar essas potências. O que, que representa cada uma dessas potências de 10? representa uma comparação entre aquela unidade e a unidade padrão. Então, o decímetro é o 10 elevado a menos 1 do metro, ou seja, é a décima parte do metro, um décimo. O centímetro é o 10 elevado a menos 2 do metro, é a centésima parte, 1 sobre 100. O milímetro é a milésima parte do metro, ou seja, 1 sobre mil, que é o 10 elevado a menos 3 metros. O micro ou micrômetro é a milionésima parte do metro, ou seja, pega o metro, divide em um milhão de partes, um sobre um milhão, que vai dar 10 elevado a menos seis metros. E o nano ou nanômetro é o metro dividido em um bilhão de partes, né? É a bilionésima parte do metro. Você pega esse metro, divide por um bilhão que vai dar 10 elevado a menos 9 metros. Então, todos esses prefixos, nano, micro, mili, centi, deca, enfim, todos eles têm uma potência que sempre vai valer, independente de qual seja a grandeza. Se eu pegar esse metro e trocar ele por, pela unidade de tempo, segundo, vai continuar valendo as mesmas potências. Se eu trocar esse metro e trocar pela unidade de temperatura que o Kelvin, vai continuar valendo as mesmas potências. Beleza? O quilo são mil metros, então é 10 elevado a 3 metros. O mega é um milhão 10 elevado a 6 metros e o giga é um bilhão 10 elevado a 9 mas a questão é você com essas potências você guardando sabendo essas potências você consegue responder você consegue converter as unidades não Por quê? porque essas potências só relacionam aquela unidade específica com a unidade padrão Agora observe aqui, ó, eu estou relacionando o micrômetro com o mega metro. Então eu não estou, eu estou passando à frente da unidade padrão. Como que eu faço para converter o micro em mega? É só você contar quantas casas você vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. Quando você se desloca para a esquerda, o expoente da sua potência vai ser negativo. Então você tem que pegar a quantidade que você tem de micrômetro, que nesse caso aí é 1, multiplicar por uma potência de 10. Legal. Essa potência tem um expoente. Esse expoente vai ser negativo. Por quê? Porque você está se deslocando para a esquerda. Então já sei que é negativo. É só contar a quantidade de casas. Cuidado! Cuidado que do micro para o mili existe uma diferença de três casas tá certo ó, do micro para o mili tem três casas e do micro para o nano também são três casas mesma coisa aqui ó do quilo para o mega são três casas e do mega para o giga também são três depois é só contar normal vamos contar do micro para o mega 3, né eu vou voltar três casos, eu vou dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 3, 12. Então, é só colocar o 12 aqui no expoente e está tudo certo. 3,7 kg segundos. Então, onde está o quilo? tá aqui. E eu quero transformar esse quilo em nano. Eu vou andar do quilo para o nano, então eu vou andar para a direita. Pega esse número 3,7 Multiplica por uma potência de 10 e esse expoente vai ser positivo. Por quê? Porque eu vou andar para a direita. Conta quantas casas a gente vai andar. Do quilo para o nano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado agora. 6 mais 3, 9, mais 3, 12. Completa com 12 aqui e ponto final. 4,95 centiampere. O A é a unidade de corrente elétrica ampere. Então, eu estou no centi-ampere e quero ir para o giga-ampere. Pego 4,95 e multiplica por uma potência de 10. Já sei que se eu vou do centi para o giga, eu vou andar para a esquerda, expoente negativo. Conta as casas, cuidado, só tendo cuidado aqui no final, beleza? Do centi para o giga. Vamos lá, centi tô Estou aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Completa com 11, não se fala mais nisso. 6,78 hectokelvin. kelvin hecto kelvin HK k -Kelvin. Então, o Kelvin está onde? O Kelvin é a unidade de temperatura. Beleza. Onde é que está o hecto? Cadê o hecto? Achei. O hecto está aqui. Eu quero sair do hecto e ir para o mili-kelvin. Hecto para mili, vou andar para direita. Então, já sei. Pego 6,78 multiplico por uma potência de 10 que vai ter um expoente positivo, porque eu vou do hecto para o milho. Vou andar para a direita. Quantas casas? Essa, não tem problema. É só a gente contar de um em um. Do hecto para o milho. Hector. Estou aqui. 1, 2, 3, 4. 5. Me desloco cinco casas, significa que a vírgula vai se deslocar cinco casas também. Então é isso, meus amigos. Bioexplica, mais uma dica de matemática para você aplicado em física. Mas você já sabe, se você quiser aprender esse conteúdo com muito mais detalhes, uma vídeo aula ainda mais extensa, trazendo outros exemplos, outras explicações para você, ter acesso a podcast, lista de exercícios e materiais completos, você já sabe. Acesse a plataforma do Bioexplica e a gente se vê no próximo vídeo.